Beleza, você não gosta de filme do zumbi, de conto do zumbi, de livro do zumbi, de seriado do zumbi, de história do zumbi, de zumbi walk, você tem nojo do zumbi e não gosta do zumbi. Mas você tem que admitir que zumbi é popular. Desde a década de, sei lá, 50, 60, que zumbi é popular, antes até Por que será? É interessante você ver esses fenômenos culturais, porque eles dizem um pouco sobre a nossa sociedade. Por que as pessoas gostam tanto do zumbi? E eu tenho um monte de hipóteses a respeito que tem a ver com uma coisa só, com uma hipótese grande, inicial só. Que tem a ver com a ideia de que a pessoa da rua, a pessoa na rua, ela é vista como um zumbi. Você já olhou para na rua, quando você está andando pela rua, está todo mundo assim? Parece um zumbi? E mais, a gente tem medo das pessoas na rua. Aí eu resolvi fazer uma linha do tempo da história dos zumbis. Começando quando? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, que tinha aquela coisa, teve macartismo, tinha aquela paranoia do todo mundo podia ser comunista, todo mundo podia ser judeu, todo mundo podia ser um nazista fugitivo, e até hoje tem muito isso nos Estados Unidos, né? O teu vizinho tem série com isso, que o teu vizinho pode ser o maior inimigo, pode ser um assassino. E tem uma coisa que uma amiga minha, Simone, que chamou a atenção, que foi a, o surgimento da... Privacidade. Porque a gente acha assim, não, privacidade é uma coisa importantíssima, a gente sempre viveu com privacidade. Não é verdade. Até o século XIX, privacidade era um luxo para poucos, pouquíssimos. A privacidade começa mesmo no século XX, que as pessoas começaram a dissolver a unidade familiar, que era coletiva, não era uma família, eram famílias de famílias, né? O matriarca, o patriarca, tinha tio, tinha tia, sub-tia, sub-tia, e era aquela comunidade, que famílias eram comunitárias entre famílias. Isso foi acabando durante o século 20 e a gente foi criando lá aquela coisa da nova célula social que ficou sendo pai mãe, dois filhos e meio, três, sei lá, que foi péssimo e esse pessoal todo escondido dentro de suas casas. Veio a segunda guerra mundial e a galera se fechou mais ainda. Veio a cultura do carro que fechou a gente mais ainda no individualismo. E quanto mais individualista a gente fica, mais a rua deixa de ser um espaço comunitário e passa a ser um espaço de ninguém. A rua é a ponte de ligação, Mário do Sacarneiro, é isso? A rua é a ponte de intermédio entre o estranho e o esquisito. Não é assim o Mário do Sacarneiro, mas vai lá ver. A rua não é mais ninguém, você não vai para a rua e fica feliz, você não vai para a rua e fica tranquilo, tranquila. As pessoas andam preocupadas na rua. Só que aí começa a surgir a tal da internet. E a gente começou a decidir usar a internet como uma rede social, ali em 2004, início do século XXI, por coincidência. E aí os zumbis começam a mudar um pouco. Tudo bem que tem um período aí que os zumbis começam a ficar muito mais rápidos, em vez de dizer aquelas coisas... Uh, vem, miolos, miolos os zumbis começam a ficar mais inteligentes. Você tem a Noite dos Mortos de Vídeos, que é antigo, mas aí você tem uma regravação que dá uma humanizada já nos, nos zumbis também. E a gente começou a andar nesse caminho, não que não exista mais filme de zumbi desumano, mas a gente começou a andar nesse caminho de zumbis cada vez mais humanos. Aí teve lá o Meu Namorado Zumbi, né, que é o garoto zumbi que deixa de ser zumbi, aliás, um monte de zumbi começa a deixar de ser zumbi. Tem o iZombie, que é uma série do Netflix, essa série é uma série que está no Netflix. Porque a menina virou zumbi, mas ninguém nota, ela fica dark só. Ela é mais humanizada ainda. Então a gente começa a humanizar, eu mesmo escrevi, acho que em 2014, 2012, sei lá, um continho. vou colocar o um link para ele aqui embaixo, uma mini crônica com zumbis que sentem. Então você vê que, na verdade, de certa forma, o zumbi, ele sintetiza a nossa relação com a sociedade e a nossa relação com o mundo externo, com o mundo exterior. A gente começa a humanizar de novo a rua, começa a ter o fenômeno ocupar. E lá em 2011, que as pessoas ocuparam a rua de novo, reconquistando a rua para a sociedade. E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, os zumbis vão começando a surgir zumbis mais humanos. Então, tudo bem, você pode não gostar, não estou falando para você passar a ver filme de zumbi. Mas é interessante notar que a nossa cultura pop, ela sempre nos diz um pouco sobre a sociedade como um todo. As coisas que vão dando certo, que as pessoas assistem mais, dizem um pouco de como está o espírito da sociedade e para que lado a gente está indo. E ajuda um pouco a ter uma certa esperança isso também, porque a gente tem a impressão, às vezes, que o mundo está indo para o lado oposto, para o caos para a gente ficar cada vez mais individualista, cada vez mais distante, cada vez mais sozinho. E eu, sinceramente, não vejo muito isso, não. Não é só no caso dos zumbis. Qualquer dia eu falo de outros tipos de cultura pop que mostra que a gente não está indo nesse sentido. Não é o que a gente quer, não é o tipo de fantasia que a gente quer quando vai para o cinema, quando a gente pega um livro. A gente quer reconexão, a gente quer gente. A gente quer ver no estranho, no zumbi, a gente quer ver um ser humano. Eu acho, sinceramente, que isso está acontecendo. Espero que o vídeo seja útil para vocês, espero que te faça pensar em alguém, seja útil para alguma pessoa que você conheça. Fique à vontade para comentar, curtir, descurtir, compartilhar, por aí vai. Tchau, tchau. Tive que correr com esse vídeo porque estão fazendo obra no elevador, estão mexendo não sei o que, não sei onde, e aí toda hora tem um barulho diferente. Enfim, é a vida do youtuber. Eu devia colocar minhas redes sociais, né? Eu sempre esqueço de colocar as redes sociais aqui embaixo. Vou colocar, nesse, coloco nesse vídeo as redes sociais aqui embaixo.